Itens financiados. Você aqui vai informar todos os itens que vai ser financiados. Neste exemplo a gente vai, vai informar dois itens financiados. Para informar os itens a gente vai colocar uma descrição. Reforma loja. Quantidade vai ser 3, 0. A unidade de medida vai ser a verba. O valor itário vai ser 30 mil. A gente vai informar um recurso próprio de 3 mil. E aí, o município vai ser Madalena, Ceará, como agência. A gente vai incluir o primeiro item. ou no segundo item, a gente vai colocar a descrição: a aquisição de expositor. Né? Que a gente está formando uma loja tem um expositor. Quantidade vai ser 3. Unidade de medida vai ser unidade. Quantidade vai ser uma unidade. A verba, o valor unitário, a gente vai informar é 5 mil. Entre os três são 5 mil cada E a gente vai usar um recurso próprio de 1.500. Também no Ministério de Madalena. vou incluir. Né? No caso aqui... Se eu quiser editar o, algum desses itens, eu venho aqui marco a opção, marco item, eu venho aqui editar e venho aqui em cima informar a quantidade correta. É 1,00. Um, eu ajustei, agora eu venho aqui botão atualizar. Ok? Esse, é dessa forma que faz a adição de itens de versão, itens financiados. Ok? Feito isso, a gente salva os itens financiados. Ok, salvo. Com isso, a gente preencheu todos os itens financiados.